Alô, você ligado no Rio Mafra Mix, sejam muito bem-vindos. Hoje eu recebo o advogado Braulio Moreira, ele que é diretor da Associação de Luxemburguenses do Brasil aqui em Rio Mafra e traz informações importantes sobre Luxemburgo e sobre deputados e políticos lá de Luxemburgo que estão movimentando a nossa região, movimentando os nossos estados do Paraná e Santa Catarina nas próximas semanas. Doutor, seja muito bem-vindo. O que esses luxemburguenses buscam aqui na região e qual é, o que do que se trata essa movimentação? Bom, olá senhoras e senhores, e em especial aos luxemburgueses aqui de Rio Mafra. Eu tenho a dizer o seguinte, nós até te, ter que te contar uma historiazinha que hoje no Brasil nós somos em torno de 20 mil pessoas já com cidadania de Luxemburgo. E nós descobrimos que nós temos direito a voto em Luxemburgo. Descobrimos também que para eleger um deputado lá, precisa em torno de 8 mil votos. Em tese, nós teríamos como eleger é, três deputados. E também descobrimos que a votação pode ser feita aqui, e na sua cidade, é, vem por carta, e a gente pode votar em 21 deputados. A Selux, que é uma entidade que congrega os luxemburgueses do Brasil, esteve recentemente, ou melhor, em outubro do ano passado, em contato com a Câmara dos Deputados em Luxemburgo, e para surpresa nossa, eles, os deputados, não sabiam que nós existíamos e o quanto nós éramos, e até contar uma historinha que é, chegou num partido político e nós falamos né, sobre é, que precisava interagir com o Luxemburgo, aí um deputado disse assim, não, mas vocês não, o que vocês querem aqui? então os próprios luxemburgueses deputados não sabiam que nós tínhamos direito ao voto. Quando um diretor nosso mostrou o seu passaporte, a sua identidade, que é luxemburguês, a história mudou. E a partir desse momento, nós convidamos os deputados e também os partidos políticos para vir ao Brasil. O ano passado, já, nós tivemos uma assembleia em Florianópolis, teve um deputado, o SVEN, e esse vem também né, é, para o Brasil. Então, nós marcamos... É, o encontro em Florianópolis, que vai ser entre o dia 30, 31 de março e 1 de abril, lá em Florianópolis. Para nossa sorte, o governo do Estado abraçou com unhas e dentes essa, essa vinda desse pessoal. Por quê? Porque nós precisamos muito, nós descendentes do Chibuque, saber o que nós vamos fazer. Nós temos uma cidadania, saber se nós podemos morar lá, não podemos, quais são as condições. né? Então, esses deputados vêm aqui... É, falar sobre, inclusive, o que, qual é o partido deles. E dentre o nosso pedido da Selux, estaria um principal, Robson, e senhores é, luxemburgueses aqui da região. A ideia nossa, como nós somos hoje em torno de 20 mil, criar dentro lá de Luxemburgo alguma secretaria, algum escritório para atender os nossos anseios. né? Nós precisamos muito. É, desse pessoal. Então eles virão aqui em Florianópolis, nós acertamos já, eu estive sexta-feira passada em contato com o secretário de Assuntos Internacionais do Governo do Estado, juntamente com a diretoria, e ficou acertado já que eles virão para cá, certo? Depois, no dia 1 dois, 2 é, é, acho que domingo, pela tarde, nós faremos um jantar lá em Curitiba e talvez um encontro com o governador do Estado e com o presidente da Assembleia Legislativa. Então isso aqui é uma nós conseguimos independente de partido, de, independente de, de política brasileira. Então foi um esforço da nossa associação que está começando. Então por isso que vocês depois eu vou deixar o, o meu telefone para vocês procurarem se associar, porque nós só vamos prestar serviço para aqueles e, e, e instruir pessoas só para aqueles que sejam sócios da Celux. Antes a gente falar de, de como se associar. É, essa curiosidade, existe muita curiosidade de como que é viver em Luxemburgo. Existe até um anseio de brasileiros que querem conhecer e morar lá, em, em Luxemburgo, trabalhar lá. Como é morar em Luxemburgo? Olha, excelente pergunta. É o que todo mundo quer saber. E realmente, você morar na Europa e principalmente em Luxemburgo, não é fácil. Primeiro, a pessoa para ir lá tem que dominar o idioma. Aliás, não é só um, são três idiomas. Mas se você não souber, principalmente o francês, você não faz nada em Luxemburgo. Se você não souber o alemão, conforme o setor que você vai trabalhar, você também não faz nada. E também o luxemburguês. O último é o inglês. Então, vou te dar um exemplo, Robson. Eles estão precisando agora muito da mão de obra. Realmente. Porque Luxemburgo é caro. Só para você ter ideia, um imóvel lá para você locar, locar, custa em torno de mil. 1.000. Euros. Então daria quase 6 mil reais por mês. Só que o salário mínimo são dois mil euros. Mas você também tem várias situações. É... Se você é engenheiro e quer trabalhar lá e não souber a língua, você não vai trabalhar como engenheiro. Você vai trabalhar como mestre de obra. Aliás, como é, servente pedreiro. E não é assim chegar lá e morar. Você tem que se inscrever na comuna, saber é, é, procurar um imóvel. Vamos supor, você tem, por exemplo, você é casado, tem dois filhos, um do sexo masculino, um do sexo feminino. O que acontece? Você não vai morar num apartamento de um quarto. Você não pode morar. O governo vai lá e tira você de lá. Você tem que ter um quarto para o casal, um quarto para o menino e um quarto para a menina. Então é uma situação diferente. É totalmente diferente. É um país europeu. Né, o Luxemburgo é, tem a segunda é o segundo país mais rico né, do, do, do mundo, né? tem a renda per capita melhor, né? tem o maior passaporte do mundo. Então, para nós, que somos luxemburgueses, né? nós temos, é, temos orgulho lá, mas realmente morar lá não é fácil. Essa eleição é, acontece em que período nesse ano? E esses deputados virão ao Brasil buscar votos, fazer campanha aqui no Brasil? Exatamente. Então, esse primeiro encontro, é de uma forma institucional que a gente vai colocar aí os governos do Estado para conversar, o, as pessoas para conversar. Então, eles, eles farão uma apresentação, fala, fala, é, falarão sobre os, os programas do partido e tal. Esse, nesse mês. Em junho, julho, vai começar a campanha política. Eles voltarão aqui. Aí sim, com certeza, eles virão para o negro. Certo? Nós vamos fazer campanha aqui no Negro, eles vão ir aqui e nós, de forma democrática, nós vamos apresentar. Quem vier para cá, nós vamos alugar uma, uma sala aí, eles vão expor né, a ideia deles, o que o partido deles está querendo, né? e a pessoa vai escolher o voto. né? E esse voto, como disse, é por escrito. Como é a, a eleição em Luxemburgo? Ela difere muito da eleição brasileira? Ela é bem diferente. Então, só para ter ideia, em outubro nós teremos é, a eleição para deputados de Luxemburgo. Outubro desse ano. O ano que vem, nós podemos eleger um deputado para o Parlamento Europeu. Então nós temos duas votações, certo? Para deputados. Nós não podemos votar nas comunas ou nas cidades porque nós não moramos lá. Nosso, aquele que mora lá vai ter eleição agora também, acho que em é maio, junho, esse pode votar lá, mas nós não moramos lá, então não podemos votar. Então, é basicamente o seguinte: existe uma cédula e você pode votar em 21 nomes. Você pode votar em um, dois, mas você pode votar em 21 nomes é, para deputados. Por isso que eu acho que esse pessoal de Luxemburgo, eles descobriram, né, nós somos 20 mil pessoas, né, é, podemos eleger, como disse, três deputados, e estão, estão bem loucos atrás da gente. Né? Então, é a hora de nós sentarmos com eles e ver o que, que nós precisamos. Né? Nós precisamos melhorar esse entrosamento. Há condições, a maioria desses deputados, possui uma condição financeira boa, uns empresas. Então, a ideia é até nós estreitar relacionamentos. Nós estamos conversando com o prefeito de Rio Negro, o prefeito Emafra, para que eles acompanhem isso aí. Não precisamos de nada deles, mas eles acompanhem, porque existe a possibilidade de até investimentos aqui. Não só no ser humano, que nós queremos, né? mas também até a questão de, de conseguir empresas para cá ou para lá, nós, nós vamos tentar. É uma entidade, eu vou dizer, o nosso trabalho é voluntário, gratuito, mas nós fazemos com o maior gosto, então esse evento é maravilhoso, eu espero que vocês é, compareçam, né? depois a gente vai dizer como é que vai ser feito isso aí. Para a gente esclarecer aquela pessoa que está nos assistindo e que tem talvez essa vontade de, de buscar uma vida em Luxemburgo, é, mas ela não tem cidadania, ela não tem documento nenhum. Ela só conhece Luxemburgo pela internet, pela TV. Ela pode... Tem uma coisa interessante. O porquê que nós estamos querendo criar uma secretaria lá em Luxemburgo. Porque você, como imigrante lá, você tem assistência. Nós, como luxemburgueses não temos. Por quê? Nós somos luxemburgueses Existe lá um centro de acolhimento para estrangeiros é impressionante e é, é estranho né você falar isso mas nós nós somos luxemburguês hoje não você é luxemburguês se vire e eles têm um centro de acolhimento então se você não é luxemburguês você pode ir lá trabalhar mas eu falo para você se você não dominar a língua principalmente o francês o alemão não adianta ir. certo você tem muitos portugueses outro dado importante lá em Luxemburgo tem 650 mil habitantes hoje tem 150 mil portugueses trabalhando lá, certo? E tem muitas pessoas no entorno ali que a Luxemburgo é, confronta, divisa com a Bélgica e com a França. Por problemas que é muito caro viver em Luxemburgo, os outros, a França e a Bélgica, começaram a oferecer é, condições melhores para o trabalhador. O que está acontecendo? O cara não está indo mais trabalhar em Luxemburgo. Ou você vai, vai de ônibus, de trem, né? Que lá ele vai trabalhar e volta no dia, porque é muito caro realmente viver lá tá certo e para quem quer se associar bom eu tenho o meu escritório aqui bem na cabeceira da ponta né, vocês viram tem uma bandeira ali do Luxemburgo as duas bandeiras são do Luxemburgo uma do país e outra do Grão-Ducado né que é um sistema político é, esperto do reinado um Grão-Ducado mas é parlamentarista então eleito deputado é uma situação bem democrática pode se dirigir ali e também falar com meu meu telefone é 47 né é 99 96-0930. é Braulio Renato Moreira. Vocês podem me comparecer, se a gente estiver lá, a gente atende, porque é importante. E outra coisa, as pessoas que já têm cidadania, se puderem se, é, falar conosco e associar na Silux, que nós temos que demonstrar para esses deputados que vêm aqui, que, que nós temos voto. Então nós precisamos, nós, é, meio logo, ter em torno de mil associados, nós somos 20 mil. Então a ideia é dizer para o pessoal que diz, olha, nós temos voto. E isso que é importante, vocês sabem, né? É, por aqui a política no mundo é igual, aqui de Rio Negro, Mafra, né? Então o cabo eleitoral que nós, nós somos, aí, o pessoal tem 20 mil votos, o Rio Negro não sei quanto tem, mas nós estamos começando a fazer um levantamento, até por isso que é bom se associar aí, né? É, a gente tem, pode fazer um levantamento de quantos votos nós temos aqui. Então para nós é importante, quanto mais votos, mais poder de fogo nós temos lá no Luxemburgo. E o que, que precisa para fazer parte? Quais? Tem algum alguma exigência algum critério para fazer parte? Não, é simples. É só é, se associar. Existe uma taxa de R$100, reais, mas já eu acho que a diretoria vai se vai se reunir aí e vai vamos supor, existe uma ideia de colocar R$100 reais para quatro pessoas serem sócios, porque nós queremos ganhar o maior número de sócios para poder apresentar para esses deputado, né? Vocês aquele que é luxemburguês, que que eu talvez que queira morar na Europa, eu acho que investir nasce luxo não é um órgão público, né? não, não depende de muita coisa. Nós é, vivemos aí de, dessa mensalidade ou a vida do nosso próprio bolso. Então a gente está fazendo um trabalho muito bom. Tanto é que poucas pessoas têm, já sabe, tem alguma associação que vai trazer tantos deputados, partido político para discutir conosco. Você vê, criticando aí o pessoal da da Braspol, da Brasil-Polônia, né? é é, tem uma dificuldade. Eles dependem do consulado. Nós não dependemos de consulado, não dependemos de embaixada, nós somos nós. Hoje, o consulado, a embaixada de Luxemburgo, está nos olhando até com ciúme de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Saindo um pouquinho da, da, da nossa linha, o senhor falou da política lá. Despertou uma curiosidade. A a diferença da política de Luxemburgo para o Brasil é muito, é, é muito gritante. O partido tem o plano de governo que ele vai apresentar, né então é igual a nós. Né? É, talvez lá eles respeitem o plano aí de, de, do partido, aqui não se respeita. Né? Aqui tem é, partido A ou B ou C, tem o programa do partido, ninguém respeita. Né? É, dificilmente você vê alguém, olha eu fiz aquilo porque eu estava no programa do partido. Não, aqui. lá não, lá realmente eles cumprem. Por isso que a ideia de trazer aqui e colocar... A uma associação de luxemburguês do Brasil lá dentro do governo. Então, se tiver no plano de governo, tranquilamente. Mesmo porque, se nós temos direito a votar em 21 deputados, nós vamos eleger mais do que três deputados lá. Nós elegimos é só eleger sozinhos, mas se são 21, podemos eleger mais. Tranquilamente, se nós conseguimos aqui uma boa votação para esse pessoal, nós vamos ter nós lá em Luxemburgo tá certo, doutor. Para quem ainda tem alguma dúvida, a gente vai deixar deixar aqui na descrição do vídeo um link da matéria, também os seus contatos, né? Uma matéria completa também em nossas plataformas para as pessoas que têm aquela ainda alguma curiosidade, alguma dúvida e aquele interesse de buscar é, uma vida em Luxemburgo, né? Começando por fazer a sua a sua inscrição na associação, é. né? É, eu quero agradecer e dizer que realmente para ir para a Europa não é tão é tão fácil não tem que nos preparar principalmente como Luxemburgo. Talvez para Portugal seja mais fácil, a língua é tranquila, né? então é mais fácil. Agora, para um país de língua diferente, é realmente, a pessoa tem que se preparar. Por isso que existe associação, nós estamos pensando já, não preparar eu, eu já não, não preciso mais ir morar lá, não. Eu já estou com uma idade, vou completar 70 anos esse ano, vou ser jubilado da OAB, mas o jovem nosso, né, o jovem nosso tem um futuro brilhante. Né? A gente não sabe que aqui a escola, lá, por exemplo, Luxemburgo, a escola é, é livre, não é paga, né? e ensina de qualidade, né? Então, só para ter ideia, a criança com 6 anos começa a aprender uma língua, com 8 outra, com 10 outra, então, e realmente com 14 anos ela fala quatro línguas, né? Com 14 anos. Então, é um skin de qualidade. Então, vale a pena investir no pessoal do Luxemburgo. Tá certo, Dr. Braulio? Agradeço mais uma vez sua presença aqui, né? sempre Tempo disponível, nos atendendo e esclarecendo essas essas dúvidas. E eu já deixo aqui aberto o convite, mas isso é para uma outra bater papo, para a gente falar desse jubileu. E antes disso, eu quero falar sobre a vinda dos deputados. Eu vou trazer os deputados aqui para, para fazer uma entrevista com vocês, né? Os partidos políticos ficam combinados aí. Com certeza, as portas estão abertas. Obrigado. Doutor, muito obrigado e a qualquer momento a gente retorna em nossas plataformas com muito mais informação. Muito obrigado a todos aí.